Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Seguinte, galera, vamos falar um pouquinho aqui a respeito de um assunto que me instiga bastante e que eu penso que deveria ser mais, uh, mais feito aí pelas empresas, né? Deveria estar no foco agora. Saiu a notícia de que o Horizon VR seria um dos projetos da então adquirida Fire, é, Fire Sprite Uh, o estúdio que foi adquirido aí pela Sony alguns, alguns dias atrás, cerca de uma semana aí A Sony fez essa aquisição E não deu detalhes sobre projetos e tals Mas aí apareceu alguns rumores de que o Horizon, né? Da Eloy, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West Viria em um projeto VR Uh, que não contempla aí a lore principal do jogo Mas que seria ambientado aí nesse universo do Horizon né? Segundo ali o cofundador do podcast Xbox Era, que é o Nick Baker Esse jogo seria ambientado nesse universo de Horizon E estaria sendo desenvolvido para o PSVR 2 né? Que seria a fórmula VR uh, do Playstation 5 agora né, um, um, aí uma evolução do VR original que a gente tem lá para Playstation 4 uh, O que acontece galera É que no meu ponto de vista O VR, a realidade virtual É a próxima evolução do videogame natural Porque a gente está vendo cada vez mais um, Uma explosão gráfica Dentro dos jogos, onde a, gente, onde a gente em pouco tempo, a gente alcançou um nível de qualidade muito alta Que não condiz com a realidade do, da população em geral E que é muito difícil de conseguir Então você vê lá, o, o, por exemplo, o Red Dead Redemption 2 Que para mim seria um dos jogos mais uh, bem feitos graficamente falando Questões de textura, questões de uh, ambientação, tudo né se você quiser jogar esse jogo numa qualidade perfeita, você vai precisar aí do melhor hardware disponível no mercado, que seria ali um RTX 3080 tals. e tal, e para você adquirir um, um equipamento desse, além do PC que, que você tem que ter já ser um PC de extrema qualidade, que já custaria um preço muito alto, a própria placa de vídeo em si já está num preço muito alto ali, na casa dos seus 10 mil, 11 mil, é tem uma variação muito grande, né? A depender do tempo que você estiver assistindo esse vídeo, o preço já pode estar totalmente desequilibrado com isso que eu falei. Mas então a gente tem um nível gráfico muito alto, só que ninguém consome isso. Ah, a gente nota aí que o Full HD, né, 1080p, ainda é ali o, o, o padrão para a maioria dos gamers aí. Então assim, é muito esforço computacional Esforço de pessoal gasto em uma coisa que ninguém usa né? Se você quiser a melhor experiência gráfica de um jogo Você não consegue, cara É simples assim É simples não, Eu não, não preciso ter nenhuma papa na língua para falar isso Você não consegue A menos que você... E mesmo quando você tem lá o Playstation 5 né, o, o, o Xbox Series S ainda, ainda é um console muito caro né? Pelo menos para os padrões brasileiros Então, aí você precisa Aí tem um adendo, né? você precisa de uma TV 4K Que tenha todos os, os recursos ali Uma tela de, de boa qualidade né? Aí uma TV dessa Já vai lá para suas casas dos 10 mil também Então, por um lado Ou pelo outro, você nunca vai conseguir é, Adquirir toda essa qualidade gráfica Então é, Para mim O gráfico já deu Já deu o que tinha que dar a gente já está num nível muito bom Mais do que isso uh, chega, a ser, chega a ser estranho né? tem, tem aquele nível de estranheza Não sei se vocês já tiveram a oportunidade De jogar algum jogo é, Onde a gente tem aqueles clicking point. E são humanos fazendo né? São humanos atuando E a gente vai lá e coloca E a gente poderia até colocar um adendo aqui do, do Little Hope né? Little Hope Nightmare uh, A série Little Hope tem muito disso Eles procuram colocar uma uma qualidade gráfica extrema, e gente, como, como todo o jogo, ele é ele é muito bem direcionado, né? Então o esforço computacional ele é mais reduzido em prol de uma trama bem, bem centrada. Então, em, em determinados momentos, galera, causa uma, chega a causar uma estranheza em você. Porque você tá jogando um jogo, né? Você tá jogando um joguinho, cara. Não é. Não é para ser real. Não, se fosse para ser real, você saía na rua, via lá a galera, entendeu? Então, sendo isso, pelo menos no meu ponto de vista, já deu. De gráfico, galera, não tem mais o que evoluir, sabe? Já tá bom. É, esses negócios de 4K, 8K, 25K, tudo isso, na verdade, na verdade, vai ser um desperdício computacional, um desperdício de pessoal muito grande, que poderia estar tá sendo é, implementado em outras coisas. É, coisas sensoriais, né? coisas é, auditivas, uh, de tato nos controles, né? Então eu acho que esse esse é o rumo, o a realidade virtual é a próxima é o próximo passo, né? É onde as empresas deveriam aí estar tá se colocando. Não sei se você já teve a oportunidade de jogar, por exemplo. Não é bem um jogo, tá, galera? Mas é tem tem um um, um lobby que chama é, vi, é, VR Chat, né? que é você colocar lá o VR e você entra dentro de, de um servidor e ali você pode criar seu char, personagem, tal e você fica ali com uma turma de galera, né, no VR em, em vários tipos de cenários diferentes que cê, são até criados pela própria comunidade e você é, pode ficar lá interagindo com a galera, tal. Cara, é muito bom, é muito bom, é, é melhor do que você, por exemplo, entrar no Facebook. E, e, vai, e vai lá comentar sobre um assunto que você gosta, né? um, um Twitter da vida. Então, assim, você tem aquele... É, é um próximo passo da comunicação, né? Imagina aí você, ao invés de ter o, o Facebook, você vai lá e só escreve. Você não está tendo nenhuma conexão com ninguém, né? Você está só escrevendo ao vento e aí alguém vai lá e te reter. Você está num chat, dentro de um lobby com outras pessoas. Podendo falar outros idiomas, tal... Tem muito, tem muito americano que usa isso, né então se você quiser treinar o seu inglês é muito bom. Então assim, é, é, é uma coisa evolutiva, onde você realmente percebe uma evolução e onde você realmente assim, é, descobre que é o próximo passo de comunicação. Então no jogo não é diferente. No jogo a gente também espera um próximo passo, mas vez após vez a gente está vendo aí que as empresas só focam aí no gráfico e, e a gente não tem outras percepções diferentes, né? A gente não tem. Então, assim, pra mim é uma excelente notícia, né? Se concretizar realmente, é, cada vez mais chegar, esses, principalmente esses, esses grandes nomes, né? Horizon, é, sei lá, Days Gone, The Last of Us, um, né? talvez ali por parte da, da, da Xbox um, um Forza um VRzinho talvez dentro do, do, do cockpit ali do carro para você jogar junto com o volante pensa que da hora né olha olha que que ideia então pensa o nível de imersão que você vai ter bem diferente né é, a gente poderia colocar ali também um halo né pensa você lá no halo jogar o seu multiplayer lá que você joga tem 10 anos e, e com VR Pô, Pode ser uma coisa Muito interessante Hellblade, cara, imagina você Na cabeça da menininha Da, da Senua lá Do Hellblade Que da hora, pensa que da hora Porque já tem uma, uma coisa auditiva né? Sensorial muito, muito grande no jogo Então se você Imerge o VR ali, né? tira o foco De tudo quanto é lateral do, do seu olho e foca realmente ali Cara, pode ser uma coisa muito boa não sei como eles vão implementar isso, não sei se é possível em algum momento as grandes, os grandes nomes, aí, os grandes jogos, é, implementarem isso de uma forma legal, isso vai depender deles, eu estou aqui só para mandar as notícias e, e tentar pensar em alguma solução, mas assim, realmente é, exige aí uma grande, uma grande é, força, tarefa por parte das empresas de pesquisar mais essa tecnologia, ver implementação, melhor maneira e tudo mais. E é onde eu falo que elas estão gastando tempo e gastando recurso computacional em outras coisas, enquanto é, aquilo que realmente poderia trazer inovação não é visto. Né? Então depende da gente também buscar por essas coisas, né? aí à medida que as empresas veem que, que o interesse por, por tais uh, dispositivos, por tais... Uh, Coisas relacionadas a isso é grande, então elas vão tentar se mobilizar para abocanhar aquela fatia do mercado que elas tanto gostam, né? Então é isso aí, galera. O que que você acha a respeito do VR, da realidade virtual? Você acha que realmente é uma coisa que veio para ficar aqui nos consoles? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Já se inscreve no canal, quem não está inscrito, tá? Deixa aquele curtir para me ajudar aqui. Um grande abraço para todo mundo e até mais.